Eleito na quinta-feira passada como presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues já começou efetivamente o trabalho de reorganizar o clube, principalmente na área de finanças. A preocupação é que está débitos pendentes, especialmente no caso da cobrança do Zória da Ucrânia pela compra dos direitos do atacante William Bigode em 2014. O valor é de 11 milhões de reais e precisa ser pago até sexta-feira, dia 29. Caso não pague a dívida, o Cruzeiro corre o risco de sofrer nova punição aplicada pela FIFA. O Clube Celeste já perdera seis pontos na Série B deste ano, por conta de débito não quitado no valor de 850 mil euros, pela contratação por empréstimo do volante Denilson Awawada, dos Emirados Árabes, em 2016. Com o um prazo curto para resolver mais um problema financeiro, o novo presidente Celeste anunciou estratégias emergenciais para angariar recursos. Bato muito na tecla do planejamento. Já trabalhávamos com esse cenário e vamos por quatro caminhos distintos. Reunião com instituições financeiras, reunião com parceiros investidores privados, possibilidade de venda de jogadores parcial ou total e, por fim, o nosso time de marketing e área comercial, que já elaborou um plano bacana para o centenário no ano que vem, que será marcante. A quarta alternativa passa pela venda de propriedades atreladas ao centenário e patrocínio master. São essas as quatro vias que a gente tem atacado e que esperamos consolidar algumas delas para resolver o problema na sexta-feira. Apesar da situação delicada nas finanças, Sérgio Rodrigues considera que o Cruzeiro tem uma luz no fim do túnel. Falência não, em hipótese alguma, até pelo tamanho do Cruzeiro. Por mais difícil que seja o rombo, vários clubes que jogam a Série A estão com o um balanço igual ao do Cruzeiro. Temos os nossos problemas, que são muitos, mas são sobretudo de curto prazo. Queremos fazer do Cruzeiro uma grande organização, colocar todos os elementos que o clube precisa para ser bem organizado, projetou o mandatário do Cruzeiro.